Para muita gente, essas três coisas, opinião, conhecimento, estabelecido, crença e hipótese, que são quatro, na verdade, parece a mesma coisa. Pelo menos a gente vê muito isso nas discussões. E eu aproveitei um texto do Gregório Duvivier, do né, fazendo uma sátira com a Escola Sem Partido, que o professor não podia dar opinião. vou colocar o link aqui embaixo da publicação que eu coloquei lá na minha página no Facebook, tá? na descrição. Ele não falou, e muita gente eu vejo não falando, sobre essa ideia né, de que opinião, de alguma forma, ela tem um peso especial, ela tem que ser respeitada. É como se fosse uma grande teoria, uma grande lei científica. E as pessoas confundem esses conceitos todos. como se, Mas eu acho como se a teoria fosse um tipo de opinião, do que a opinião fosse um tipo de teoria. Então eu resolvi lá no Facebook e passar para cá, explicar um pouquinho qual é a diferença entre essas coisas ou pelo menos qual deveria ser a diferença, porque realmente opinião e crença acabam se confundindo crença não no sentido religiosa mas crença no sentido de ah, poxa, eu acho que é assim opinião não é eu acho que é assim a opinião deveria ser uma ideia que você teve que você submeteu a testes, que você verificou, percebeu que realmente está coerente, você é, foi pesquisar, outras pessoas que têm opinião sobre a mesma coisa, a, os argumentos delas, os seus argumentos, fez aquela coisa do pensamento científico que eu já falei num vídeo aqui. Opinião então seria tipo uma teoria, ou seja, uma ideia sua seria uma hipótese, aí você começa a testar essa sua ideia, verificar se ela faz sentido, conversar com a, sobre essa sua ideia com outras pessoas até ela virar uma opinião. Seria uma coisa parecida, pelo menos deveria ser, porque você não vai ficar assim, esta é a minha opinião, se você não testou, se é só uma ideia da tua cabeça. Senão você fica com aquele estigma de pessoa que fala sem pensar, que tem umas ideias bobas, que não, né, que não, não tem muito conteúdo, que é superficial. Aí tem o conhecimento estabelecido. Não confunda jamais nenhum tipo de conhecimento com verdade absoluta. A gente só vai chegar a verdades absolutas quando nós somos absolutamente perfeitos. A gente está bem longe de ser absolutamente perfeito. Então, sempre que vem alguém com um papo de ciência, de conhecimento, ah, isto é um conhecimento... Tudo bem, a gente tem uma necessidade de atribuir uma certa, um certo peso, uma certa solidez às coisas que a gente pensa. A gente tem o né, nosso conceito de mundo, senão a gente está andando em cima de lama. Mas... Cara, é certeza por enquanto. Não precisa também achar que você, ah, nada está certo. Meu Deus, o chão é uma areia movediça. Não, o chão está sólido. Só que você chega mais na frente e fala assim, olha, o chão daqui para frente não é mais sólido porque a gente descobriu isso, isso e isso. Vão por ali, você vai pisar em outro chão sólido. Então quem tem precisa de respostas absolutas, pode aceitar como absolutas as ideias que estão vigentes, as teorias que estão vigentes, as hipóteses, né, que estão predominando. Né? Então vai fundo. Pode até considerar a hipótese e ideia mesmo como um sólido, porque é o que você tem. Aí você tem a crença, que poderia ser vista como uma mera ideia também. Eu falei em crença no Facebook, mas ideia. Ideia é uma coisa para... Crença é um pouco mais pesado, né? porque se você teve a ideia, você acredita que essa ideia está certa. Você sente do fundo do teu peito que a ideia está certa. Mas você tem que sentir do fundo da tua mente que a ideia está certa daí testar. Então você tem essas ideias que são meramente ideias não são opiniões, sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, a crença ela é do espectro mais indi pessoal, individual. É uma coisa que vai servir para você. Então você tem aquela ideia de que sair depois de meia-noite é muito perigoso, porque sei lá, fantasmas vão possuir teu corpo. Somente, <risos> é, sei lá. Você não sai, mas você não vai condenar quem, não, quem sai é meio depois de meia-noite, porque essa é uma crença sua, essa é uma ideia somente sua, né? que você não pode, não deve impor aos outros. Eu não falei do conhecimento estabelecido. Comecei a falar do conhecimento estabelecido e tergiversei já falando da crença. O conhecimento estabelecido são... Todas aquelas ideias, hipóteses, teorias que foram sendo alimentadas durante décadas, séculos, por especialistas da área. Então são coisas que são mais ou menos, mais ou menos não, são coisas que são bem confiáveis. Né? Houve um holocausto, houve escravidão, a escravidão funcionou assim, assim, assado. Então esse conhecimento estabelecido... Ele, obviamente, como já falei, deve ser questionado sempre, estará sendo questionado o tempo todo por especialistas que estudam essa área. Não adianta você chegar e ter uma ideia, eu acho que a gravidade acontece porque alguém acendeu um isqueiro e aí produz gravidade. Por que você acha isso? Ah, porque eu acho. Não, você precisa, né, tem séculos de argumento aí, não adianta você vir com eu acho porque eu acho que não vai dar certo. Para você se opor a ele, você precisa montar uma boa linha argumentativa, bons fatos, boas evidências, e vai em fundo. Tem que questionar mesmo, mas tem que pesquisar, não pode questionar a sua cabeça. Porque a nossa cabeça, eu já falei também no vídeo do, do método científico, da abordagem científica, do pensamento científico, que a nossa cabeça não é muito boa em intuir certas coisas mais globais. A gente é bom em intuir coisas relativas a grupinhos de cento e poucas pessoas que caçam bichinhos e coletam raízes. E agora a gente tem que lidar com esse mundo bem mais complexo que a gente vive hoje. Hipóteses. Eu acabei falando meio que das hipóteses, porque a hipótese é uma ideia científica. Você vai ter milhões de ideias na sua vida, algumas das suas ideias podem ser ideias sobre o mundo natural. Você pode chamar essas ideias de hipóteses. E aí você vai testar essas hipóteses e vai transformar em teorias. Da mesma forma que você pega as suas ideias sobre a sua vida diária, sua vida cotidiana, sua, sua seu, seus sentimentos, e vai é, submeter a testes e transformar em opiniões. Será que ficou enrolado esse vídeo? Vamos resumir? Você tem ideias, e aí da mesma forma que você faz com as hipóteses da... científicas, você submete essas ideias a testes, verifica se essas ideias são válidas, se elas são uma coisa só da sua cabeça, ou se elas têm mesmo um pouco mais de solidez. Se ela passar nos testes, se ela demonstrar, até que ideia é mais difícil do que hipótese, né? porque hipótese fala do mundo natural, então você pode fazer previsões. Né? Ah, se eu jogar uma pedra nessa velocidade, nessa direção, ela vai chegar no, no ponto tal. Com ideias é um pouco mais difícil, mas dá também para você fazer previsões e testar se as previsões acontecem. E conforme você vai solidificando, sedimentando essas ideias, com evidências, testes, etc., elas viram opiniões. Ou, no caso da hipótese, elas viram teorias. E entra aí, passando por uma paralela aqui, ideias que foram desenvolvidas, que viraram conhecimento ao longo de séculos, pesquisado por, por outras pessoas que você pode, deve usar, ao formar as suas ideias. Aliás, deve muito usar as suas ideias, que o ser humano chegou aqui, a nossa espécie chegou aqui, justamente aproveitando as ideias que outras pessoas tiveram e as opiniões que outras pessoas desenvolveram, as teorias que outras pessoas desenvolveram. O negócio começou com a escola sem partido. Porque, afinal de contas, as nossas ideias não podem ter peso de opinião. A gente tem que saber diferenciar muito bem o que é uma coisa e outra. E colocar opinião, sim, na escola, porque a opinião não é uma ideia. Ideia, tudo bem. Vamos fazer uma escola sem ideias. Não faz escola sem ideias. Tem que ter ideia para ter opinião. Que tenha todas as ideias, todas as opiniões, todas as hipóteses, todas as viagens. Mas a gente tem que saber que todo pensamento ele precisa passar por essas etapas. Né? Vem com um devaneio que vira uma ideia, que é testado, que vira uma opinião. Até vira uma coisa... Não tem. Lei não... Esquece lei. Não gosto de lei. Lei parece que vai ser para sempre. Né? Não. Esquece lei. Vamos ficar só com devaneios delírios e... como é que chama aquilo? Insights, né? Iluminações que podem virar ideias, que podem virar opiniões, né? Ou que podem ser hipóteses, que podem virar teorias. Espero que o vídeo seja útil para você. Se pensar em alguém que possa gostar do vídeo, compartilhe lá com a pessoa, curte, etc. Aquelas coisas todas. Tchau, tchau. Quando você tem uma ideia preconceituosa, mesmo quando você tem uma certeza preconceituosa, é melhor deixar para você que questões vão ganhar ouvindo a sua certeza preconceituosa. Que bem vai fazer o mundo? Nenhum, né?